Quis ser um rei, sonhei com um castelo encantado Todo azul gigante, eu olhando assustado Um belo rio, crianças a brincar Na beira, à noite um coro e meio clarão da fogueira Pássaros livres a voar no céu Sem destino, as margens nas nuvens Ao léu pra mim não dá Nasci no lado fraco dessa corda Você no seu sofá, sorri não concorda Quem dera, sabadão no parque Eu brincando feliz, contente O sorriso brilhando, todos a me olhar Meu olhar é feliz, poder caminhar tudo que eu sempre quis. E de bicicleta lá na quadra. A solidão às vezes me enquadra. Tô enjaulado, mas esperança e fé eu ponho. Muito prazer, sou a máquina dos sonhos. A máquina dos sonhos vai crescer Eu sei, o mundo irá discriminar você É de lei, ninguém quer saber o que eu passei Sei que é errado, mas foi pra comer que eu roubei A máquina dos sonhos vai crescer Eu sei, o mundo irá discriminar você É de lei, ninguém quer saber o que eu passei Sei que é errado, mas foi pra comer que eu, eu roubei Eu percebi e sei que você vai perceber Que a gente sonha pra viver e vive pra sofrer Mas mesmo assim, eu vou seguindo adiante em é rumo do ouro a prata e o Diamante de existência Tá fora de cogitação Não sigo as leis, mas essa é a lei do meu coração Ambição não, eu quero uma melhora Quero ver minha família bem antes de eu ir embora Ver minha coroa bem, ver meus parceiros bem E com esse pensamento eu sei que vou além Não se limite, não se impeça de sonhar Porque com a força da mente vai se realizar A máquina dos sonhos vai crescer, eu sei O mundo irá discriminar você, é de lei Ninguém quer saber o que eu passei